Gálatas, capítulo de número primeiro. E eu quero falar um pouquinho, é, hoje de manhã, sobre algumas características que norteiam um ministério de impacto. Algumas características que norteiam um ministério de impacto. Eu tenho certeza que se você entrou aqui hoje de manhã é porque você está à procura de algo que Deus faça na sua vida para que você marque a sua geração Deus te plantou nessa geração com o objetivo de impactar essa geração Você não está aqui por acaso, Deus não te colocou nessa região Eu não sei se você é dessa cidade, não importa de onde você venha Deus te colocou lá para fazer a diferença Como é que nós podemos fazer a diferença? E Paulo aqui escreve no capítulo 1 a partir do verso de número 10 Eu pediria gentilmente que depois você mantenha a sua Bíblia aberta A gente vai caminhar um pouquinho nas palavras do apóstolo Aos crentes da igreja, aos gálatas, dizendo Porventura, versículo 10 Procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, preste bem atenção nisso, não seria servo de Cristo. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais Quando, grifa essa palavra, quando Quando, grifa Se você puder, grifa, marca, coloca no seu smartphone Escreve na testa de quem está do seu lado Escreve quando Quando Existe um momento em que as nossas motivações e perspectivas têm que mudar Existe um tempo definido Tem que ter um dia você diz assim, a partir daquele dia, e quem sabe não é essa manhã Quando, porém, ao que me separou Antes de eu nascer e me chamou pela sua graça Aprove revelar seu filho em mim Para que eu o pregasse entre os gentios Sem detença, não consultei carne e sangue Nem subi a Jerusalém Para os que já eram apóstolos antes de mim mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos e curvar sua cabeça Senhor, nós te damos graças Bendizemos o teu santo nome A nossa razão maior de estarmos aqui, aliás, ela é a única É de ouvirmos a tua voz Fala conosco, bom pastor Apacenta o teu rebanho que se reúne nesta manhã e dá a cada um de nós direção Que aquilo que o salmista no Salmo 23 de uma maneira tão única Consegue revelar ao nosso coração se cumpra nesse tempo que se chama hoje Que o Senhor nos leve a pastos verdejantes hoje cedo Que o Senhor nos leve a águas tranquilas Refrigera nossa alma hoje de manhã, Senhor Faça com que o nosso cálice transborde Queremos sair daqui transbordantes da tua presença, da tua unção, do teu espírito E para isso, bom pastor, conduza-nos a este lugar Para que, ó Senhor, possamos sair daqui declarando Algo diferente aconteceu O Senhor mais uma vez nos visitou Assim oramos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Assente-se, por favor. Eu espero que você tenha lido com atenção, enquanto eu lia aqui de uma forma audível, as palavras que o apóstolo escreve aos gálatas sobre as motivações do seu ministério. A pergunta que nós queremos partir hoje de manhã, que vai nos levar a esse tempo de reflexão, é exatamente essa. Quais são as suas motivações? O que é que te motiva? O dicionário traz uma definição muito específica sobre o que é motivação. Motivação vem da palavra latim mover, movere. E se refere única e exclusivamente à condição do nosso organismo que influencia a direção para um objetivo Isso é a motivação É a condição no nosso organismo É algo que acontece dentro de nós Que influencia a direção para um objetivo Ou para um comportamento Dentro dessa pergunta que o apóstolo faz E ele faz aos homens E você precisa fazer essa pergunta para você de tempo em tempo A pergunta é essa O que é que me motiva? O que é que me faz estar hoje de manhã aqui? Por exemplo, esse evento tem uma motivação Tudo na vida acontece por uma motivação Esse evento acontece porque o Espírito Santo colocou no coração do pastor Luciano Subirá Criar um evento como esse, chamado Casa de zadoc Para criar no coração das pessoas essa preocupação e compromisso com a santidade Com o ministério íntegro, a motivação desse evento é essa se você perde a motivação, você perde o rumo Por exemplo, tem pessoas que fazem dieta Jesus ajuda Normalmente, dieta você faz com uma motivação Ninguém levanta dizendo assim, vou fazer dieta Não sei por quê, estou afim Não, você vai fazer dieta por alguns motivos Primeiro deles, às vezes por questões de saúde Você precisa melhorar alguns índices da sua saúde, você está com colesterol alto, você está com o seu índice de glicose alto E você precisa fazer uma dieta, então o que te motiva? A sua saúde Alguns fazem dieta por conta de caráter estético Não, eu preciso perder algumas medidas Eu preciso voltar a usar aquela roupa que faz tempo que eu não uso Motivações essas motivações que guiam a nossa vida também precisam guiar o nosso ministério. O nosso relacionamento com Deus. E Paulo logo no início estabelece que o que o motivava não era aquilo que os homens pensavam. Tem muita gente no ministério que está muito mais preocupada com o que os outros estão pensando do que o que Deus pensa a seu respeito. Quando a sua motivação é agradar os outros... E Paulo esclarece de que essa não era a sua motivação. Ele diz, quando a motivação é agradar as pessoas, eu perco o foco. Porque o nosso foco no ministério... O objetivo pelo qual nós somos chamados E eu sei que há pastores aqui Mas essa palavra não é única Exclusivamente para pastores Todos nós aqui recebemos da parte de Deus O compromisso de ministrar Em uma esfera ou outra O nosso objetivo é aquele Que Paulo escreve a Timóteo Dizendo, nenhum soldado Se envolve com as coisas dessa vida Antes A sua vontade Deve ser cumprir Aquilo que o arregimentou O chamou para fazer O seu objetivo é esse O nosso objetivo É cumprir com aquilo que Deus espera de nós O problema é que às vezes nós não sabemos O que Deus espera de nós E quando nós não sabemos o que Deus espera de nós Pela nossa falta de conhecimento da palavra Por não aprofundamento nas escrituras Nós criamos motivações erradas E nos frustramos e frustramos pessoas É aqui então que Paulo trabalha essa questão A questão da motivação na vida O que é que fazia com que Paulo caminhasse para frente? Paulo era um homem movido pelas motivações corretas Quando ele escreve a sua primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo 9 Você já deve ter ouvido e citado esse texto algumas vezes Ele diz, o atleta em tudo se domina eles correm buscando o prêmio e ele diz assim, eu também corro, mas não sem meta Eu tenho um alvo, eu tenho uma motivação Eu tenho o desejo de alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Eu tenho uma motivação A motivação precisa fazer parte da minha vida Hoje de manhã Deus te trouxe aqui para que durante esse dia o Espírito Santo fale ao seu coração De uma maneira profunda e transformadora para que você esteja alinhado, eu gosto dessa palavra Alinhado com o propósito de Deus Para que você seja motivado a cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer Não existe nada mais satisfatório do que você viver o cumprimento pleno daquilo que Deus te separou para fazer é gostoso quando você tem é, aquela sensação clara, real, de que você está cumprindo o seu propósito Paulo era alguém movido assim? Ainda no próprio texto de Gálatas, já agora no capítulo de número 6 E é por isso que eu pedi para que você mantenha a sua Bíblia aberta Ou o seu smartphone ou tablet acessível ele escreve no capítulo 6, versículo 14 em diante, as seguintes palavras. Ele diz, longe esteja de mim, gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A centralidade, a motivação que norteava o apóstolo era a cruz. Ele diz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E olha o que Paulo continua dizendo à igreja, ele diz... Nem a circuncisão é alguma coisa Nem a incircuncisão Mas olha o alvo, olha a motivação Mas o ser nova criatura Eu preciso ter esse compromisso De estar alinhado com o propósito de Deus para a minha vida E o que Deus quer acima de tudo realizar em mim e você É uma transformação pelo poder da sua palavra E pela ação do seu espírito Essa é a motivação maior para o cumprimento do nosso ministério Deus primeiro quer trabalhar em nós, para que através daquilo que Ele faz em nós, Ele possa realizar algo através de nós. Paulo diz: o objetivo é esse, é o ser nova criatura. E olha o que ele continua dizendo: gripe se você puder, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos: há regras que norteiam a nossa caminhada espiritual. Você não anda do jeito que você quer. Você não vive a sua espiritualidade segundo o teu próprio conceito. Você não faz aquilo que dá na sua cabeça. Eu vou ser crente do jeito que eu acho que eu tenho que ser. Nananina não. Essa é velha, né? Nananina não. Você vai viver segundo o propósito de Deus. Há uma regra. Pureza, santificação Abster-se daquilo que é condenável pela palavra Deus exige padrões dos seus filhos Compromissos, regras Para que a partir do meu propósito de vida com o Senhor Eu possa fluir no ministério Ando muito preocupado Com pessoas que querem apenas produzir Sem serem antes produzidas Querem Realizar coisas sem antes serem tratadas por Deus Paulo é muito claro dentro dessa palavra Porque ele diz a todos esses que andam de conformidade com esta regra Paz, misericórdia, sejam sobre ele e sobre Israel E olha como ele termina o texto Quanto ao mais, ninguém me moleste Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Eu preciso ter no meu corpo Algumas marcas são visíveis aos outros Algumas outras marcas não são visíveis aos outros Mas estão internizadas Estão dentro de nós São as lutas que nós passamos São os não's que não nós dizemos para o mundo São as lutas que nós enfrentamos diariamente Paulo dizia as marcas que eu levo no meu corpo São fruto dos naufrágios, dos flagelos, dos açoites, dos apedrejamentos Eu decidi Viver motivado pela cruz, com o propósito de agradar aquele que me arregimentou Você tem que ter esse propósito Porque se você não tem esse propósito, você está fugindo do cerne do cristianismo O cristianismo nos chama a viver sobre a sombra e reflexo da cruz Ele nos chama a viver uma vida intensa com o propósito de agradar ao Senhor Talvez vocês se pastor, mas o que isso tem a ver com princípios para um ministério eficaz? Eu vou chegar lá em segundo minutinho O que eu quero que você entenda é de que antes de você ter algumas fórmulas básicas Para que esse ministério seja eficaz, seja efetivo Talvez você olhe para algumas pessoas que servem para você de inspiração O que eu quero que você entenda é que cada um de nós aqui temos as nossas marcas Eu tenho as minhas marcas profundas eu me lembro de vales profundos Aonde Deus estava trabalhando primeiro em mim Me moldando a sua imagem Me fazendo andar em conformidade com a pessoa do seu espírito Para que eu pudesse então ser motivado pela forma correta Eu preciso das motivações corretas Pessoas motivadas com motivações erradas causam catástrofes Debaixo de ideologias erradas Debaixo de discursos perigosos Produzem desastres Catástrofes em todos os ambientes Paulo tinha as motivações corretas Ele escreve inúmeras vezes Nas suas epístolas Ele escreve a seu filho na fé Timóteo Sobre a importância dele também Guardar as suas motivações E dentro disso que ele coloca na sua doutrina Porque na doutrina, no ensino paulino ele não buscava encontrar conforto debaixo do aplauso de um, do reconhecimento de pessoas A preocupação, a motivação de Paulo não era essa Sua maior preocupação era encontrar-se aprovado diante de Deus Paulo dizia a Timóteo, procura apresentar-se aprovado diante de Deus Obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Isso tem que nos motivar. Uma vida de pureza. Uma vida que a gente possa olhar e ser um reflexo da glória de Deus. Onde quer que a gente vá? No trabalho. Não é só quando eu estou com a Bíblia debaixo do braço. É quando a gente está fazendo as coisas básicas do dia a dia. É quando você abastece seu carro num posto de gasolina. É quando você vai comprar o pão na padaria. É quando você está em... Portas fechadas dentro de casa Ali a glória de Deus quer resplandecer na sua vida Ali Deus quer ver se você está aprovado A maneira como você trata o seu cônjuge Como você cria os seus filhos Querido, a motivação é essa É receber um dia Como Max Lucado escreve de uma maneira maestral Um livro chamado Aplauso do Céu Se você não lê, não leu, leia ainda Por favor, chama Aplauso do Céu nós não devemos buscar aplausos dos homens, meus irmãos Os homens que nos aplaudem hoje, tacam pedra na gente amanhã Ah, o povo pega um estilingue E ó, e o povo é bom de mira, hein? Ele sabe jogar pedra onde dói Nós devemos buscar um dia, aquele grande dia Aonde todos os dias nós receberemos aplausos do céu, viste o meu servo Jó. Viste o meu servo João. Viste o meu servo Bruno. Bruna, sei lá qual é o seu nome. Deus olhando para você e dizendo: tenho orgulho desse rapaz. Tenho orgulho dessa moça. Esse entendeu qual é a verdadeira motivação da sua vida. É Deus te aplaudindo, é cutucando o anjo, dizendo aquele ali, ó, tem o meu DNA. Santidade exala em tudo que ele faz Ele tem características do pai Porque o melhor, a melhor elogio que você pode dar para um pai É falar que o filho parece com ele Fala a verdade, gente Eu tenho duas meninas Graças a Deus O Senhor na sua infinita misericórdia e sabedoria Fez com que as meninas parecessem com a mãe Deus é bom Então tem uma irmã sincera ali, aleluia, ela disse Ô oh, Jesus amado é, irmã, obrigado, Deus abençoe o meu, A minha autoestima, ela foi ferida Mas o senhor trabalha em mim, Jeová Lá em casa, às vezes, chegam as duas, é mais velha Eu pelo menos acho que tem alguma coisa Pai acha que parece tudo Pai é tudo bobo É ou não é? é, parece O elogio que mais aquece, massageia o meu coração É quando diz assim Nossa, ela está tão parecida com você Você diz, nossa você imagina Deus falando a seu respeito Está tão parecido comigo Está tão parecido comigo Está tão parecido comigo Está tão parecido Paulo que tem dia isso Ele abre mão das suas tradições Ele cita no texto Eu quanto aqueles da minha própria idade Eu passava por cima Você para ter motivações Corretas no ministério Você tem que abrir mão de coisas que pessoas Valorizam, mas Deus ignora porque tem algumas coisas que os homens aplaudem e valorizam. E para Deus não vale nada. Nada. Tem gente que fica preocupado. Olha o tamanho da igreja. Olha a influência do ministério, meu irmão. Para Deus, quando a pessoa chegar e se apresentar diante daquele grande trono, Deus não vai dizer quantos mesmo tinha. Pregava quantas vezes na semana. Fazia quantas visitas. Querido, ele vai perguntar, quão? Alvas estão as tuas vestes A pureza é uma característica da sua vida Paulo tinha essa motivação Paulo dizia que o que o norteava era saber De que um dia ele estaria diante do seu Senhor Ah meu querido, você precisa voltar A resgatar no seu coração Aquela velha chama Que impulsionava a igreja De que era encontrar-se com o seu Senhor nós hoje vivemos achando que nós não vamos encontrar com mais ninguém Deixa eu te dizer uma coisa Ou ele volta Ou você vai encontrar com ele Não tem escape viu? E se você não encontrar com ele Se você fechar os olhos E abrir, te ver escuro, grita Porque perdeu o playboy Esse é o objetivo Um dia eu vou encontrar-me com o meu Senhor Jesus eu tenho que ter essa motivação no ministério É o que me faz caminhar Não é o aplauso dos outros Não é se eu estou, quantas curtidas eu tenho Nossa, eu preciso melhorar o meu desempenho Para coletar mais seguidores Não O que motivava Paulo O que precisa nos motivar É a certeza de que um dia estaremos diante do Senhor o que é que fazia com que essa motivação ficasse tão presente no coração do apóstolo? A motivação da nossa vida espiritual e ministerial começa, tem um ponto de partida. É o nosso chamado. O chamado é uma força que norteia a nossa caminhada. Eu me lembro do dia em que Deus me chamou. Eu me lembro. Eu me lembro no dia em que eu estava num acampamento, nós temos um acampamento O pastor Luciano Subirá já esteve nesse acampamento algumas vezes Na cidade de Serra Negra, ali na região de Água Girindóia, de perto de Campinas, no estado de São Paulo Há muitos anos o acampamento foi comprado e primeiramente preparado pelos missionários A Igreja do Nazareno faz esse mês no Brasil 60 anos Inclusive eu saio daqui correndo, se os irmãos viram me desaparecer Não se preocupe, não é que eu fui arrebatado, você ficou não É porque eu tenho um voo para pegar, porque eu tenho um culto de 60 anos em homenagem à igreja é, no Brasil Agora, à noite, lá em Campinas, então eu tenho que sair correndo para chegar lá Nesse acampamento, no qual eu cresci dentro dele, eu para acampamento de crianças Eu sou filho de pastor, criado dentro do ambiente pastoral criado dentro do ambiente da igreja, mas isso não garante nada, isso pode ajudar, mas isso não garante nada, precisou um dia, num acampamento como esse, Deus falar comigo de uma maneira direta, aquele encontro, assim como acontece no texto, que nós bem conhecemos, de Atos capítulo 9, aonde um homem chamado Saulo, estava indo buscar algumas cartas, para colocar na prisão, aqueles que anunciavam o caminho da graça, ele tem um encontro. Conto sobrenatural com Deus A partir daquele momento As suas convicções, os seus valores e as suas motivações mudam O chamado precisa mudar as minhas motivações Paulo vai para fazer uma coisa O chamado coloca agora sobre um outro foco Chamado Você se lembra no dia em que Deus chamou o seu nome? Você se lembra do dia, não sei onde foi, há quanto tempo foi, porque isso não importa Você pode estar hoje com a chama viva, fresca de um chamado recente Ou você pode estar aqui com uma chama viva e ardente de um chamado que aconteceu 50, 60 anos atrás É o chamado, o chamado, o pastor, o líder Alguém está envolvido no ministério não é um profissional por opção Ele é chamado por Deus Querido, eu me lembro, eu trabalhava numa multinacional Do ponto de vista financeiro e de perspectiva de carreira Eu estava bem resolvido Durante um tempo eu trabalhei para uma multinacional americana Muito bem empregado, muito bem assalariado Garoto novo, já com carro zero, caminhonete zero Mas a chama do chamado ardia no meu coração E eu me lembro quando eu deixei tudo Ouvimos aqui ontem o pastor Cláudio Duarte citando o texto de Lucas capítulo 5 O chamado de Pedro, o chamado dos primeiros apóstolos mas o texto termina no versículo 11, dizendo que depois de um chamado, eles deixam tudo. Deixam os barcos, deixam as redes e agora são motivados por um propósito maior. A chama do chamado precisa estar dentro no seu coração. Porque quando diz se tornar difícil, é o chamado que te mantém de pé. É quem te chamou. Não é a igreja que chama. A igreja ela reconhece o chamado Não é a igreja que chama Nós dizemos e temos um discurso comum entre nós lá Os pastores que já tem um pouquinho mais não é de quilometragem De que nós não somos pastores da igreja do Nazareno Nós somos pastores do Senhor Jesus servindo na igreja do Nazareno Quem chama é Deus, quem aprova é a igreja não vai tentar também fazer do jeito contrário Não funciona Precisa ter um chamado Precisa ter aquele dia Em que essa força matrix Chegou em você e impulsiona a dar sustentação Nos dias difíceis Onde as traições chegam Onde as lutas do dia a dia ministerial Se tornam presentes O que me ajuda Eu estou aqui abrindo meu coração para você o que me ajuda não é o aplauso dos homens, não é o que estão se dizendo nos corredores. É aquele dia num acampamento em Serra Negra, em que eu ouvi a doce voz do Espírito Santo, dizendo, Flávio, eu te separei para pregar a palavra. Flávio, eu te chamo para você ser um ministro para as nações. É aquela palavra, aquela voz ecoou ainda dentro do meu peito ela precisa ecoar no teu coração, ela precisa hoje voltar a encontrar espaço na sua vida, tem gente que talvez chegou aqui desmotivado, pastor não está fácil, o número de pessoas que abandonam o ministério nos últimos dias é alarmante, nós acompanhamos recentemente o caso de um pastor nos Estados Unidos que cometeu suicídio porque começou a ser perseguido por uma pessoa Porque começou a sofrer pressão Querido, no meio dessas lutas Ouça mais uma vez A voz do bom pastor Quem chamou Não abandona no meio do caminho Deus te chamou Não te abandona no meio do caminho Fiel é o que vos chama Ele também vai fazer Você precisa dessa voz a voz, a doce, mas poderosa voz de Jesus Cristo Falando, dizendo o seu nome Ah, como é gostoso ouvir o nome da gente Mas nada se compara a ter o nosso nome proferido pela boca de Deus Êxodo capítulo 2 Está lá um homem vivendo às margens de uma fatalidade existencial Em fuga, de repente uma sarça isso a pegar fogo e ela não se consome. Até que uma voz de dentro da sarça diz: Moisés! Moisés! Ele diz: Que negócio é esse? E aquela voz é o que norteia a sua caminhada. Quando os seus irmãos se levantam contra ele, quando a nação tenta se rebelar. Ah, eu tenho essa convicção na minha alma Moisés se lembrava daquele dia Em que uma sarça queimava e não consumia E uma voz dizia Moisés Moisés O chamado, o chamado, o chamado Ele dá sustentação Não há um pastor, líder Que não seja julgado pela sua congregação Se você não está sendo Desculpa frustrá-lo, mas você vive numa ilusão e numa mentira Porque estão falando você nem sabe Não há Não há um pastor que não enfrente provas Não há um líder de um ministério Não há alguém que é chamado por Deus Deus chama Paulo e manda Ananias à rua direita Sob o seguinte discurso Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer. Sofrer por causa do evangelho, meu irmão, evangelho é luta Ministério é prova E o que nos sustenta é a promessa do que nos chamou dizendo Porque quando ele está sendo assunto aos céus Nós ficamos muito presos ao grande comissionamento Dizendo, ide, por todo mundo, pregar o evangelho, óbvio Essa é a força motora de evangelismo da igreja Durante todos os séculos mas você sabe do que eu gosto, da conclusão? É Jesus dizendo: Estarei convosco todos os dias. E eis que estarei convosco todos os dias. Eu chamei você, Pedro. Eu não vou. Você está achando que eu estou subindo, estou abandonando. Não estou, eu chamei. Você fica firme, eu, vou estar, eu preciso desse chamado. Hoje Deus está reaquecendo essa voz, essa chama no coração de muita gente. Precisa. Paulo era um homem norteado por um chamado. Cargos, posições, oferecia-se promoções. Paulo sempre se apresentava: Eu sou apóstolo para os gentios. Deus me chamou para algo específico, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, o que é que Deus te chamou para fazer e você se desnorteou no caminho Tem gente aqui hoje de manhã que o Espírito Santo está dizendo, está na hora de você voltar para o alinhamento daquele dia onde eu te chamei para a prática das primeiras obras Para o primeiro amor Para você ouvir novamente Gente que já estava guardando as suas ferramentas Gente que já estava projetando para o futuro Para 2019 Uma outra opção de vida Ah, Deus te trouxe nessa manhã aqui em Porto Velho Te colocou num auditório tão gostoso como esse Privilegiado por estar num dia Onde o Casa de Jadoc chegou aqui Na região norte para você ouvir Ouça mais uma vez a voz que eu liberei sobre o seu coração alguns anos atrás. Chamado. Segunda coisa, segunda coisa, que eu julgo ser uma das chaves para o ministério eficaz: compromisso. Compromisso. Paulo era um homem comprometido. Eu citei o texto de 2 Timóteo 2,4, aonde ele orienta Timóteo, aquele que assumiria as responsabilidades, que o velho apóstolo agora cansado, prestes a ser decapitado, iria entregar. Ele diz, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Há necessidade de compromisso. Não se envolva com muitas coisas. O amor é o dinheiro, ele diz, é a raiz de todos os males E ele não está dizendo ali, se você ler a epístola pastoral com cuidado Você vai ver que a palavra de alerta de Paulo não é para o povo em comum Ele está falando aos presbíteros Gente que começou do jeito certo e perdeu o compromisso De servir a Deus, de não se envolver com as coisas desse mundo Nós precisamos ser pessoas comprometidas Primeiro, com Deus o nosso compromisso é com Deus Eu tenho um compromisso com Deus Eu sou casado, inclusive hoje eu, eu, Essa viagem eu, eu, eu vim até de página Porque eu trouxe uma aliança Que o pastor Luciano Subirá Tinha ido, ele agora ficou fitness Entendeu? Ele agora é garoto de propaganda do, da, De whey protein é, e, o, e o rapaz que fez a aliança dele É lá da igreja Ele passou por lá e pediu para diminuir porque a aliança estava, eu vim de página Foi até assim uma situação um tanto constrangedora ontem Que eu cheguei no hall do hotel E tirei uma aliança e entreguei para ele Eu falei, meu irmão, que ninguém filme Porque se alguém filmar isso aqui nós estamos perdidos eu falei, Ele falou assim para mim Ajoelho e me pede Eu falei, sai fora rapaz, vigia Que conversa é essa? Mas dentro me chamou a atenção Quando ele pegou a aliança Ele olhou dentro Me corrija se eu estiver errado você começou a olhar dentro porque acho que você tinha pedido para ele gravar o nome da Kelly Porque o compromisso sempre é com alguém Eu não ando com essa aliança simplesmente porque eu acho ela uma joia bonita Dentro dessa aliança tem um nome Dentro dessa aliança tem uma data Eu tenho um compromisso com alguém Tem gente que não tem compromisso com ninguém Ninguém um ministério eficaz é um ministério comprometido com Deus, com pessoas, com o reino, com a igreja, com alianças, compromisso. Tem gente que não, eu não gosto de usar aliança, porque aliança está no coração, ah, vai se converter. É a conversa fiada. Eu desconfio. E se o teu marido tivesse aliança cutuca o vaso agora? E diga, receba essa palavra. É para a tua vida mistério Compromisso Aliança O pastor deixou a aliança dele lá Ele disse, eu não queria ficar sem aliança O, o, o rapaz da joalheria arrumou uma aliança para ele, ele rodar Enquanto a aliança dele estava sendo ajustada Porque quem tem compromisso Não tem vergonha de mostrar que tem compromisso com alguém os compromissos que você tem vergonha de esconder São compromissos que não valem a pena Tudo que você esconde É suspeito Eu boto, eu boto a aliança grande Se você quiser o telefone de um bom joalheiro, te dou lá em Campinas Compromisso Paulo era um homem comprometido com Deus Compromisso com Deus. Você precisa ter compromisso com Deus, moço, moça. Compromisso, compromisso com a palavra. O que tem de gente hoje falando baboseira por aí? Que o Senhor nos livre e guarde. Compromisso com a palavra. Eu estou me sentindo aqui seminu porque eu não trouxe a minha Bíblia de papel porque eu estava trazendo muita coisa e ia ficar sobrecargo. Eu falei, não trouxe. Eu ainda não acostumei a pregar se a Bíblia de papel, professor Silmar. Eu ainda sou daqueles é, que ainda mandam flores É ou não é? Eu gosto Mas você precisa de compromisso com a palavra Paulo era um homem comprometido com a palavra Palavra Palavra de Deus e com a sua palavra Porque tem gente que não é comprometido nem com a sua palavra Quanto mais com a palavra de Deus Um ministério eficaz é feito de gente comprometida com a palavra de Deus Você precisa conhecer esse santo livro Você precisa comer ele de dia, de noite E o seu compromisso tem que ser com essa palavra Porque vão passar todas as coisas, os céus, a terra, o que está debaixo O que vai permanecer é a palavra é a palavra, o meu compromisso é com a palavra Quando você um dia for nos visitar lá em Campinas Os pastores aqui já tiveram a oportunidade de lá ministrar Quando você vai para o púlpito Assim no, no pé da galeria Está escrita a, a, a exortação e orientação de Paulo ao Timóteo Prega a palavra O nosso compromisso é com a palavra Eu não estou aqui para interter ninguém eu não estou aqui para divertir ninguém Eu não estou aqui para tirar aplauso de ninguém Eu estou aqui para cumprir o meu compromisso com a palavra É a palavra que precisa ser anunciada Um dia nós tivemos uma pessoa E por ética a gente não expõe o nome de ninguém Por mais que o mais curioso dos curiosos se coce numa hora dessa Porque quando você vai dizer alguma coisa e não diz A pessoa entra numa crise de ansiedade Ela tira um rivotril e põe embaixo da língua Meu Deus do céu ele não vai falar, ai meu Deus do céu Eu preciso, ai Jesus Uma pessoa foi, pegou Divertiu, cantou tarará, hipô, itá, E nós olhamos um para o outro e diz assim Que hora que vai começar a pregar Palavra Um povo Precisa estar exposto A palavra, prega a palavra meu filho Prega a palavra O que ainda atrai multidões É a palavra, é a palavra é a palavra, é a palavra Quanto mais fiel a palavra Mais impacto o seu ministério vai ter Prega a palavra, mergulha na palavra Come a Bíblia Crente que nunca leu a Bíblia De 30 anos de crente Nunca leu a Bíblia inteira Sabe João 3,16? olha lá E ainda mistura as palavras É igual uma pessoa diz assim Eu sei pastor, chama João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que mandou o seu filho único e gênito, quer dizer, duas categorias Ele é único e ele é gênito Aleluia Ele é único, ele é gênito Não sabe nada Um povo iletrado na palavra é presa fácil para o diabo Compromisso com a palavra Palavra no altar Você precisa ter Bíblia, comer dessa palavra E quando você descer desse púlpito você saia não em paz com os homens Mas em paz com aquele que te colocou ali Porque você não falou aquilo que você queria falar Você falou aquilo que ele te mandou falar Pela proclamação da verdade da sua palavra Paulo era um homem comprometido com a palavra Compromisso de santidade Esse é um congresso Que traz a responsabilidade de termos compromisso com a santidade Somos uma igreja, e eu já citei, 60 anos completamos Que o nosso tema é santidade ao Senhor Santidade, meu irmão, não é um estilo de vida Você opta ter ou não Santidade é uma exigência de Deus Para um relacionamento profundo com Ele Você tem que ser santo Você dá um jeito você começa, pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo A trabalhar áreas e pedir, Senhor, essa área da minha vida queima, purifica Porque o mesmo Jesus, o qual a Bíblia diz, que ele tem na sua mão uma pá Jesus não perdeu a pá A pá que tira a palha E ele joga no fogo, porque é palha assada, entendeu ou não? Porque na vida de muito crente só tem palha assada ele continua com a pá na mão Ele está dizendo, dá aqui, cadê é onde você quer que eu tire? Ele vem e dá uma pasada De vez em quando você vai fazer uns três carretos Mas ele continua com a pá na mão Compromisso de santidade, de vida pura De você em qualquer lugar E poder olhar no olho de quem quer que for Porque a pureza da pessoa, do Espírito Santo É uma evidência clara na sua vida Pureza Queridos, nada impacta mais do que uma vida de santidade Nada O dia que você experimentar O prazer de uma vida pura e santa na presença do Senhor Você não vai querer mais nada Porque não existe nada mais precioso Do que você ter intimidade com o Espírito Santo Do que você andar em pureza Paulo era um homem comprometido com a santidade Paulo era um homem comprometido com a igreja com a igreja Eu fico preocupado com um bando de gente Que hoje não tem compromisso com a igreja Não tem Ele pula de galho em galho Muda de igreja Faz o que quer, vai para onde não quer E diz, imagina, é tudo reino Nós somos tudo reino Eu só não sei que reino é esse Fiel à igreja Fiel aos seus líderes Fiel, comprometido Nós recebemos uma aula aqui ontem à noite Sobre propósito de compromisso, lealdade, fidelidade com a sua liderança Terceiro lugar, porque senão misericórdia Terceira característica Deste homem, eu estou falando aqui das motivações Primeira qual é? Chamado Segundo qual é? Compromisso Terceiro, a chama do Espírito Santo o segredo para o ministério eficaz é o fogo do Espírito ardendo no seu peito Você vai a Atos capítulo 2, até aí só existia promessa Tinha milagre, tinha mover, tinha manto, tinha cego enxergando, tinha coxa andando, tinha morto voltando à vida Só que Jesus dá uma orientação bem clara aos discípulos e diz, não saiam de Jerusalém sem que do alto sejais revestidos de poder Entra Atos capítulo 2 E de repente De repente Estavam eles reunidos Quando um vento De um som impetuoso Encheu o lugar onde eles estavam Estavam. Línguas como de fogo foram distribuídas sobre a cabeça de cada um deles E eles se puseram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia Ali a igreja nasce Ali a igreja cumpre o seu propósito Ali a igreja recebe o poder Porque é dali que um homem que até poucos dias atrás havia sido buscado num café da manhã Citado ontem pelo pastor Cláudio Duarte Um café de manhã feito por Jesus Você já imaginou que café da manhã caprichado? Jesus preparou um café da manhã Aquele homem questionando as suas motivações As suas alegrias Lidando com as suas mas elas, questionando o porquê ele traiu Agora, cheio do Espírito Santo Ele se levanta e com ousadia prega E quando ele prega, uma multidão é atraída ao Evangelho de Cristo E naquele dia, três mil são batizados ah, eu queria ver uma mensagem dessa nos nossos dias Que numa mensagem tem que dizer Prepara o batistério Porque tem uma turminha aí que quer batizar Queridos Paulo escreve a Timóteo Reavive o dom de Deus que há em ti O fogo do Espírito João Wesley Que é o pai das nossas tradições Metodistas e Wesleyanas Ele dizia Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar Hoje nós estamos querendo meter fogo no povo Mas está tudo seco Nós estamos querendo aqui, ó, joga, joga a gasolina no povo Joga a gasolina E o Espírito Santo, joga um pouquinho na sua cabeça também Joga um pouquinho na sua cabeça também Querido, a, o melhor método de crescimento de igreja O melhor, não existe outro É um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo Pregando a palavra com compromisso Pre Como você prega cheio do Espírito Santo Meu irmão Ah meu irmão Hoje eu ouço eu faço parte Assumo agora no final do mês Uma grande igreja São mais de 12 mil membros Aí você diz, qual que é a metodologia Esses dias eu estava fazendo assim Um, um bate-papo com meu pai Tentando, porque meu pai foi pastor há 38 anos da igreja Falei, pai qual foi o segredo desse negócio? Como é que do nada o senhor chegou aqui, tinha 100 pessoas São mais de 57 igrejas plantadas na cidade 12 mil pessoas numa igreja local Influenciando, nós plantamos, tem então, uma igreja é nossa aqui em Porto Velho Não sei onde fica, mas tem Eu perguntei para ele, qual o segredo? Ele disse, meu filho, é a chama do Espírito Santo Não tem método Ah, porque se fizer isso, se abrir uma porta ali Meu irmão, eu conheço gente que gastou dinheiro, abriu porta contratou, mas sem o fogo, sem o fogo, não acontece nada, você precisa do fogo, você precisa do fogo, você precisa do fogo, ah Deus te trouxe aqui para te dizer, fogo em você, fogo em você, você veio dizer, eu preciso de umas ideias, eu preciso de uma fórmula, eu preciso de uma mensagem, Deus está dizendo, você está precisando é do fogo do Espírito, Fogo, fogo, fogo, fogo O fogo que incendeia E as pessoas vêm te ver queimar Querido, eu, eu, eu gosto de ver um pregador cheio do Espírito Santo pregando Fala a verdade Você ouve o cara uma, duas, três horas, você não cansa É verdade ou não é? Quando a gente ouve esses homens aqui pregando Irmão, você até pula o moço. Tem que ser boa a mensagem para pular o almoço Para pular o almoço a mensagem tem que ser boa Você pula o almoço porque você ouve Porque você não está ouvindo a pessoa Você está ouvindo o Espírito Santo através da pessoa É diferente, você fica, ah, já acabou O ruim é quando você está ouvindo aquele cara erudito Porque tem gente que acha assim A erudição é o segredo Mergulharei nas letras Farei cursos de oratória e eloquência Farei um coaching, coaching, coaching Para eu terei relação Tudo isso é importante Eu não estou dizendo que isso não serve para nada Não é isso que eu estou dizendo Mas tudo isso, sem o fogo do Espírito Não resolve Nada Nada os discípulos tinham recebido o diploma do conclusão do seminário na Galileia Três anos e meio, Cristo crucificado Ressurreto ao terceiro dia, agora assunto aos céus Enquanto ele subia, os anjos entregavam os, os diplomas. Então aí meu filho, ó, diploma para você, concluiu três anos e meio de ministério ó, Formação ministerial, formação ministerial, formação ministerial Meu irmão, mas Jesus diz, opa, não empolga com o diploma o segredo é o diploma, cheio de fogo Fogo, fogo não é eloquência Tem gente que às vezes você olha ele sobe, né? E usa aquele linguajar, o português dele é irretocável Você olha e diz, você vai ouvir o cara falar Você já vem, com, antigamente, hoje não, porque você tem o um mundo nas mãos com o um smartphone, mas se fosse algumas décadas atrás, você tinha que vir com Micaelis, com Aurélio. O assim. que, que ele falou? O que, que ele falou? Ixi, que palavra, hein? Quando ele disse assim, que palavra, mas não é porque a palavra é profunda, é que palavra difícil, eu nunca ouvi um negócio desse. Que palavra, que palavra, querido, tudo isso é importante. Eu me formei, eu estudei fora, fiz faculdade fora do país, fiz doutorado fora do país. Mas meu irmão, quando eu subo aqui, eu não me preparo aqui dizendo, Senhor, tudo aquilo que eu ouvi naquela classe de homilética ó oh Deus, que me lembre agora ó oh, Senhor, aquela exegese, a exegese Pai, dá-me a exegese, dá-me o dom da exegese agora Eu vou para lá dizendo assim, Senhor, encendeia mais uma vez Incendeia mais uma vez Incendeia mais uma vez Derrama do teu óleo, derrama do teu fogo Vem com a tua unção Porque quando você prega assim As pessoas são abençoadas Fogo Paulo tinha compromisso com fogo Um coração incendiado Com a chama do paixão De Cristo no coração e por sua igreja É imparável Para terminar Porque meu tempo foi embora ah, obrigado, aleluia Me convida para o próximo, Luciano Caráter Aí eu sei que você estava empolgado com o fogo do Espírito, não estava? Porque teve gente que estava dizendo Fogo, oh, fogo, fogo Oh Deus Aí Deus diz assim, caráter Aí o camarada diz, ô oh, Jeová, podia terminar no outro ponto, né? O tempo do moço já acabou Alguém podia ir para o teclado fazer um negócio caráter, fruto de santificação, presta atenção nisso, é um coração inclinado para Deus e que determina o tipo de conduta que esse homem deve ter, vou repetir, o fruto da santificação é um coração inclinado para Deus, o que determina o tipo de conduta que esse homem deve ter. Esse caráter se manifesta na integridade, na honestidade, na imparcialidade, nos relacionamentos sinceros. Caráter. Gente de cara limpa. Eu gosto de gente de cara limpa. Hoje nós vivemos na cultura dos filtros. Porque antigamente só a mulher passava a maquiagem. Hoje o homem passa a maquiagem no celular. É, o cara tira. Faz um selfie Não ficou bom, ele põe um filtro Ele maqueia Ah, meus irmãos O que tem de homem maquiando Ele dá uma maquiada, maquia pra cá Eu gosto de gente de cara limpa Eu tenho uma dificuldade De gente falsa É Não sei você Mas me dá um, mas me dá um enjoo E outra Esse tipo de gente é igual comer comida estragada Você põe na boca e já faz assim hum, Alguma coisa não me fez bem Paulo era um cara de caráter Quando havia uma conversa sobre a participação dos gentios Até então Pedro estava na roda Não, eu também acho oh, Maravilha Aí chegam alguns judeus na conversa Paulo diz, ô Cefas, cria jeito rapaz Até agora você estava comendo pipoca com a gente aqui? Estava tomando Coca-Cola? Estava na bênção? E você vem agora com essa conversa? Gente sincera Sinceridade não é desculpa para ser mal educado, viu gente? Você pode ser sincero e gentil ao mesmo tempo Porque tem gente que usa a grosseria dele para dar desculpa É só assim Falei, é assim mesmo, estúpido, grosso Coice Sincero, de caráter Um homem de caráter É um homem que tem opiniões pessoais Convicções claras É assim que eu penso Porque tem gente que é camaleão É ou não é? Dependendo do ambiente, ele é espiritual Você olha para ele e fala Meu Deus, que manto é esse, pai? Todas, né, Ele faz a cara de gente cheia de Deus. Aí ele sai e vai para um ambiente onde não tem nada de Deus. Ele, ó. Ele sabe a gingada. Ele sabe a batida. Ó. Caráter. Uma das definições mais claras, eu vou parando por aqui Sobre o que é caráter É aquilo que a gente é Quando apagam a luz Quando apagar a luz disso aqui Nós vamos embora para casa hoje, no final do dia Eu vou entrar num avião daqui a pouco Quem é você? Quem é você? Queridos, hoje de manhã Deus te trouxe aqui Porque tem gente que veio atrás de algo, eu estou procurando de algo, eu preciso de uma chama, eu preciso de um fogo Eu preciso de algo, eu preciso de algo, eu preciso de algo Deus te disse, eu tenho o que você precisa Eu tenho Mas qual é a sua real motivação? O que é que te motivou a estar aqui? Deus hoje está te chamando pessoas para o mesmo ponto Para o ponto onde você precisa voltar De onde você nunca devia ter saído E hoje de manhã Deus te chamou aqui para dizer Eu quero usar a sua vida Eu quero usar a sua vida para marcar essa história Essa cidade, uma nação Eu quero através da sua vida Fazer uma grande igreja florescer Mas eu primeiro preciso trabalhar com você Quais são as áreas da sua vida que precisam ser tratadas por Deus? Os pecados ocultos que precisam ser confessados Aquelas coisas que a maquiagem esconde Mas quando você tira em casa Você olha no espelho E vê o que você não deixou ninguém mais ver Quando você faz isso e confessa E deixa O fogo vem O fogo vem E incendeia a sua vida E você começa a agir Não mais segundo a sua eloquência Não segundo mais o seu talento Tudo isso é bom, volta a repetir Mas você começa a agir agora no poder Do Espírito Santo Eu quero orar com você você vai ficar de pé, você vai curvar a sua cabeça Ó oh Espírito Santo do Deus Trino, Bendito seja o teu santo nome Por esse tempo, nesta manhã Nesse santo ajuntamento Ó oh Deus, eu sei Que há pessoas aqui que estão sendo realinhadas Com o chamado Gente que abandonou Há um tempo atrás O Senhor nos trouxe O Senhor nos chama de volta Senhor, nesta manhã que saiamos daqui capacitados Reanimados Encorajados Fortalecidos no poder da tua palavra E na ação do teu Espírito Santo Vem Espírito Santo Sopra como em Pentecoste Sopra como em Pentecoste Sopra como em Pentecoste Vem sobre nós Vem com fogo, purifica, queima, tira a impureza e capacita-nos nessa manhã. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Fale com Ele nessa manhã, fale com Ele nessa manhã. Fale com Ele nessa manhã Gaste tempo com Deus Aleluia